Manifesto contra o trabalho Parte 10 O movimento operário O um movimento em prol do trabalho O trabalho deve empunhar o cetro Só deve ser servo quem no osso insistir O trabalho deve governar o mundo Pois só por ele o mundo pode existir Frederick Stamper Honra ao trabalho 1903 O movimento operário clássico só entrou em ascensão muito depois do declínio das antigas revoltas sociais, já não lutava contra as exigências do trabalho. Pelo contrário, desenvolveu precisamente uma hiperidentificação com aquilo que lhe parecia ser inevitável. Interessava-se apenas por direitos e correções no seio da própria sociedade do trabalho, cujas coerções já tinha amplamente interiorizado. Em vez de criticar radicalmente a transformação da energia humana em dinheiro, enquanto finalidade autotélica e racional, assumiu ele mesmo o ponto de vista do trabalho, interpretou a valorização do capital como um fato positivo em si mesmo, e portanto neutro. Assim, o movimento operário assumiu à sua maneira a herança do absolutismo, do protestantismo e do iluminismo burguês. A infelicidade do trabalho foi convertida numa falsificação, o orgulho do trabalhador, que vinha redefinir em termos de direito do homem a autodomesticação do indivíduo como o material humano do ídolo moderno. Os domesticados e lotas do trabalho trataram, de até certo ponto, dar volta a volta à questão no plano ideológico, desenvolvendo um autêntico zelo missionário dirigido em dois sentidos. Por um lado, a reivindicação do direito ao trabalho. Por outro, a exigência de obrigação de trabalho para todos. A burguesia não era combatida enquanto suporte funcional da sociedade do trabalho, mas pelo contrário, censurada como parasita em nome do trabalho. Todos os membros da sociedade, sem exceção, deviam ser compulsivamente recrutados para os exércitos do trabalho. O movimento operário passou assim, ele próprio, a ser um pacemaker da sociedade capitalista do trabalho foi ele que impôs contra a dos funcionários burgueses do século XIX e dos inícios do século XX as últimas etapas da coisificação dentro do processo de desenvolvimento do trabalho aliás, em analogia com aquilo que a burguesia fizeram um século antes ao assumir a herança do absolutismo. Tal só foi possível porque os partidos operários e os sindicatos como consequência de sua divinização do trabalho desenvolveram uma atitude positiva frente ao aparelho de Estado e às instituições da administração repressiva do trabalho, que de fato não pretendiam eliminar. Pretendiam, sim, ocupar esses postos, numa espécie de marcha através das instituições. Assumiram, portanto, como anteriormente acontecera com a burguesia, a tradição burocrática da administração dos indivíduos na sociedade do trabalho, que vinha do absolutismo. A ideologia da universalização social do trabalho exigia também um novo quadro de relações políticas. Em lugar da velha articulação entre os diferentes estados da sociedade, cada um com direitos políticos distintos, por exemplo, o direito de voto em função do nível de imposto pago, na sociedade do trabalho, que ainda só parcialmente estava instituída, tinha de ser introduzida a igualdade universal, democrática, típica do Estado do Trabalho na sua máxima perfeição. As desigualdades decorrentes do funcionamento da máquina da valorização do capital, logo que esta passou a determinar toda a vida social, tinham que ser reequilibradas pelo Estado Social. O movimento operário encarregou-se também de fornecer o paradigma para este efeito. Sob o nome de social-democracia, tornar-se-ia o maior movimento civil da história, que, no entanto, só podia ser a sua própria armadilha. Porque na democracia tudo é negociável, menos o caráter coercitivo da sociedade do trabalho, que é um pressuposto axiomático. O que pode ser debatido são apenas as modalidades e as formas da coerção. Há sempre a escolha entre o homo e o pérsio, entre a peste e a cólera, entre o descaramento e a estupidez, entre Cole e Schroeder. A democracia da sociedade do trabalho é o sistema de dominação mais pérfido da história, é um sistema de auto-repressão. Por isso, esta democracia nunca organiza a livre decisão dos membros da sociedade sobre os recursos comuns, mas apenas a forma jurídica das mônadas de trabalho, socialmente separadas entre si, que têm de vender concorrencialmente a sua pele nos mercados de trabalho. A democracia é o contrário da liberdade e, assim, os democráticos homens do trabalho dividem-se necessariamente em administradores e administrados, em empreendedores e empreendidos, em elites funcionais e material humano. Os partidos políticos, especialmente os partidos dos trabalhadores, espelham fielmente esta relação na sua própria estrutura. A divisão entre dirigentes e dirigidos, barões e arraia miúda, militantes e simpatizantes, torna evidente que o quadro de relações nada tem que ver com um debate franco e com uma tomada de decisões aberta. Faz parte integrante da lógica desse sistema que as próprias elites apenas possam ser funcionários não autônomos do ídolo trabalho e das suas decisões cegas. Pelo menos desde o nazismo, todos os partidos são simultaneamente partidos dos trabalhadores e partidos do capital. Nas sociedades em vias de desenvolvimento, do leste e do sul, o movimento operário transformou-se em partido do terrorismo de Estado, ao serviço da recuperação do atraso da modernização. No ocidente, transformou-se num conjunto de diferentes partidos populares, com programas e figuras de representação midiática intermutáveis. A luta de classes está no fim, porque a sociedade do trabalho está no fim. As classes sociais revelam-se categorias sociais funcionais do sistema fetichista coletivo. Agonizam à medida que tal sistema vai agonizando. Se os social-democratas, os verdes e os ex-comunistas se destacam na administração da crise, desenvolvendo programas de repressão particularmente abjetos, com isso apenas revelam que são os legítimos herdeiros de um movimento operário que nunca teve outro objetivo senão não o trabalho a qualquer preço.